Amigos do Facebook, hoje estou me candidatando para meu sonho de consumo, proteger meus animais. Então eu quero ser eleita para proteger a saúde e os animais, como sempre fiz em Ribeirão Preto. Sou Abadia, meu número é 65107, com Wagner Prefeito.